O turismo tem-se vindo a afirmar como um dos setores uh, estratégicos para a economia portuguesa. Se não, vejamos, no ano de 2018, mais de um milhão de turistas uh, entraram em Portugal, não só para conhecer o nosso país, mas também para conhecer aqui a gastronomia. Como sabemos, a gastronomia e vinhos é um dos ativos estratégicos qualificadores, porque enriquece a experiência turística, acrescentando valor ao território e alavancando ativos diferenciadores do respectivo destino. É uma licenciatura que tem como, como fins uh, fazer, uh, o, e o objetivo principal, a formação de quadros superiores qualificados para a área da restauração, nomeadamente ao nível da gestão estratégica operacional e financeira das organizações desse setor. Possui uh, um corpo docente altamente qualificado, uh, tem excelentes instalações, como os laboratórios que estamos neste momento, de aplicação muito prática é possível oferecer um curso de excelente qualidade. A qualidade do ensino que nós ministramos aqui pode ser aferida pelos locais de trabalho em que estão os nossos, os nossos alunos. A título de exemplo, por exemplo, o caso Inês Beja que está neste momento com um novo projeto de raízes, e passa a, a publicidade que estou aqui a fazer mas acho que é um projeto muito interessante mas que passou por eh, grandes restaurantes inclusive aqui na região com aspirações da Estrela Michelin como é o caso da Mesa de Lembros. Outros alunos, o José Alberto Correia que é o chefe de pastelaria na, no, no restaurante Palácio dos Cunhos, o Helda Ribeiro também é chefe de cozinha no restaurante Quinta de Cabriche. Uh, como podemos ver estão em todas, não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais, estão uh, os nossos alunos sempre presentes. Destaca-se ainda uma coisa que é importante, a empregabilidade que este curso tem, que, e a prova disso é que eu desconheço por completo que haja alguém com este tipo de formação que esteja efetivamente no desemprego. Neste mol apelo a todas as pessoas que estejam no processo de candidatura ou que efetivamente queiram continuar os seus estudos em termos de ensino superior, que apostem nesta escola, que apostem neste curso, porque efetivamente é um curso de sucesso e de futuro. Obrigado.